fala aí minha gente aqui quem fala é o Sidoca com mais um vídeo e hoje trago a unboxing desse headset que chegou aqui para mim da China adquirido pelo AliExpress então já vai deixando aquele like aí se inscreve no canal e ative o sininho de notificações <música> Então galera, esse produto aqui demorou bastante, foi um dos produtos que mais demorou para chegar. Eu acho que foi devido a essa pandemia aí do coronavírus, mas o importante é que chegou. Esse aqui é o M-Studio Wirelax, da Oni Audio. Ele vem nessa caixa aqui, ó, que é bem pequena, nem parece que tem um headset aqui dentro, é muito pequeno comparado aqui a minha mão. Ó. Chegou um pouco amassado aqui E aqui na caixa vem algumas explicações aqui E é isso Então agora vamos abrir e conferir o que vem dentro da caixa Aqui vem cabos manual E aqui vem uma uma bolsinha com o headset dentro. Tá aqui o manual, galera. Vem esse cartãozinho aqui com QR code. Aqui vem um cabo USB com a ponta micro USB, uma ponta USB e uma ponta micro USB. É um cabo de carregamento do headset. Aqui vem um adaptador para usar ele no no PC. Esse outro cabo aqui vem o microfone. É um microfone com esta ponta aqui P2 para encaixar no fone. Vem com um cabo de borracha bastante maleável. Deixa eu abrir aqui. Vem com cabo aí mais ou menos um metro e meio. Aqui vem com controle de volume. Aqui tem um botãozinho de multar e desmultar o microfone e um botãozinho aqui de play. Microfone é bem maleável. E este aqui é o fone. Ele vem dentro desta bolsa aqui. Deixa eu abrir aqui. E aqui está o fone, galera. Esse fone é compatível com Xbox, PS4, PC e smartphone. Ele é bluetooth, você pode conectar seu smartphone via bluetooth. É um headset bem completo. A construção dele é de plástico duro. Parece ser bastante resistente. Aqui na regulagem de altura é ferro. Feito de ferro. E as almofadas deles são bastante macias. Ele vem com drives de 50 milímetros. Deixa eu tirar esse plástico aqui. Pronto. Aqui que vem com a entrada P2 para conectar o microfone. Aqui é uma entrada micro USB para estar tá carregando aí o, o fone. Né? Aqui do lado ó, vem uns botões aqui de volume, mais e menos. E aqui um botão para ligar o Bluetooth. Então é isso galera. Gostei bastante desse headset. É um headset bem completo. E vale a pena aí pelo preço, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!